Hey guys, it's up aqui, é uma cena da English Experience com mais uma fast tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo que realmente você vai utilizar no seu dia a dia quando você precisar falar inglês. E você sabe o que, é que significa essa expressão que você está vendo aí na tela? E você sabe como é que pronuncia ela? A pronúncia correta é as good as it gets. As good as it gets. Do jeito que está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Mas afinal de contas, o que, que ela significa? Gente, ela significa melhor, impossível. Melhor, impossível. A aplicação numa frase. Hey, how was the test? It was good as it gets.